De opiniões, tá bem, gente? Boa tarde. Então, quando faltar 30 segundos, eu vou avisar. Boa tarde. Eu sou Ana Carolina, sou biomédica e estou aqui representando, representando a Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética e todos os profissionais da área da estética do Brasil. Nós fomos é, diretamente prejudicados, né, com esse inciso terceiro do artigo quarto, devido à atividade estética ser privativa médica. Né? E aí eu pergunto, com tanta dificuldade em questões de saúde pública, os médicos eles têm tempo de fazer estética, sendo que o CRM recentemente, CFM né, recentemente não reconheceu a estética como especialidade médica. Então, o que tem estética nesse documento? Né? Em que sentido isso justifica né, a necessidade de um médico no setor da estética? Quer dizer, de acordo com o, o, o parágrafo 4 ainda deste artigo, nós teremos nenhum nem profissional, inclusive as esteticistas, poderão fazer procedimentos estéticos, uma limpeza de pele, vai ter que ter indicação médica. Para ir ao podo, podólogo, precisará de uma indicação médica. O tatuador, como o Bruno colocou, o, o Lucas colocou, precisará de uma indicação médica. Então, até onde vai essa necessidade de prescrição e de indicação médica. Então, nós estamos realmente revoltados com a, a essa questão do artigo, do, do, do inciso 3 do artigo 4 Queremos que seja levado em consideração, sim, porque são milhares de profissionais da área da estética, são milhares de clínicas, milhares de é, empresas que trabalham e dependem desses profissionais também e a gente não pode ficar a mercê de ter um médico como responsável técnico. Hoje eu tenho a minha clínica, a qual eu sou responsável técnica, como biomédica, inclusive a entrada da biomedicina e estética no Brasil, no, no, a estética na biomedicina foi uma luta que nós tivemos nosso conselho há quatro anos atrás. Hoje temos a biomedicina regulamentada, a estética dentro da biomedicina, temos regulamentada estética na fisioterapia. E recentemente, quem acompanhou, quem é do conselho de farmácia, viu que a farmácia regulamentou a estética dentro da farmácia também. E é uma tendência que os, prof... que os profissionais da saúde regulamentem e façam a estética como uma nova habilitação. Tá, então, isso é uma tendência para a enfermagem, é uma tendência para outras áreas da saúde também. Então, como que nós vamos ficar é, restrito e dependendo de, um, de uma indicação médica? Que dermatologista vai indicar para nós, biomédicos, ou pra, farmacêuticos, ou os profissionais da saúde, um tratamento de laser terapia? Ele vai querer fazer, né? Porque estética é rentável. Então, é por isso que eles colocaram estética neste, neste projeto. Né? Estética é... Né, Falou em dinheiro, então eu acho que a gente deveria pensar bem. E, e lá na, no artigo 5º também, quando fala da chefia das equipes médicas, minha clínica ela é classificada pela Anvisa, quando eu fiz o estudo para entrar no, na regulamentação da área da biomedicina sintética no estudo pela Anvisa, todos os profissionais lá, lá diz que equipamentos médicos, é, equipamentos destinados à área da saúde, com o, operadores... Profissionais da, da saúde regulamentados pelos seus conselhos. Então a Anvisa também, ela também vê, vê os profissionais da saúde como equipe médica. Então eu gostaria que fosse é, levado em consideração e visto para é nós. Obrigada. Bianca.